Celular. No vídeo que se segue, vemos algumas crianças interagindo com forças invisíveis sobrenaturais. Parece que ele viu algo. Muito assustador rastejando pelo chão. Neste momento, algo tenta tomar o brinquedo desta pobre, inocente alma. Aqui a situação se repete, mas a menina diz: Não, este brinquedo é meu. Yeah. Mm -hmm um ritual na África. Nas imagens, vemos duas crianças ajoelhadas enquanto é rodeada por um Kankurang. De acordo com o Google, o Kankurang é considerado um protetor contra os maus espíritos e é responsável por ensinar os valores compartilhados, mas isso é só na teoria. Repare que ele está com dois facões nas mãos, um para cada criança. O desfecho deste ritual, todos sabemos. Não iremos mostrar as cenas para não infringir as diretrizes do YouTube. Este menino sempre dizia que tinha um amigo imaginário, pois só ele via e sempre fazia desenhos com ele. No desenho, a menina sempre era descrita com a cabeça torta. Num certo dia, sua mãe bateu uma foto sua e acabou captando algo perturbador. O amigo imaginário não é tão imaginário quanto parecia. Parece ter ficado possuído em um brinquedo de parque de diversões. O brinquedo é tão assustador que parece que a alma do menino saía e voltava ao corpo a todo momento. Com certeza se elas tivessem visto a cara dele teriam saído correndo. Em 1987, Bill Hansen, um homem de 44 anos de aparência comum, foi até a delegacia de Souten, na Inglaterra, e pediu para ser preso. Para convencer os policiais, ele alegou ser um lobisomem. Como não tinha histórico de crimes, os policiais se recusaram e Bill os atacou rosnando. Ele pegou um deles, um sujeito de 1,88m e 83kg e o jogou na parede com uma mão. Chamaram oito policiais e só assim e com muita dificuldade conseguiram pô-lo numa cela. Mas ele conseguiu abrir parte da porta reforçada e pôr o braço e cabeça para fora da cela. Bill só parou quando recebeu uma dose de sedativo quatro vezes maior que de uma pessoa normal. Ed Lohan queriam submetê-lo a uma terapia psiquiátrica meio doida que misturava berros e gritos em 1989. Na noite anterior ao tratamento realizado em Connecticut, Estados Unidos, ele tentou tirar a vida da esposa enquanto dormia. Durante a terapia, ele parece ter assumido sua forma de lobisomem. você acordando de madrugada e no caminho para a cozinha você se depara com uma criatura dessas te encarando nos olhos. O que você faria? Olha só o tamanho desta coisa. conseguiram desvendar o mistério da mulher de branco, que muitos têm visto nas estradas. Uma senhora entrou em contato com a entidade e obteve uma resposta impressionante. Vamos. Eu já sei que ela, ela só quer avisar as pessoas para diminuir a velocidade. Toma cuidado. Ela não está pedindo carona. Ela está mandando baixar a velocidade. Sabe por que ela está... Esses arrepios que eu tenho é ela, João. Que foi a única pessoa que ela sentiu que podia dar o recado. Como é que é? Eu sinto muito arrepio, como se alguém tivesse, sabe, um troço gelado encostando em mim. Eu estou toda. Ai, ui! Mas ela é a única pessoa que, que ela conseguiu se comunicar para dizer: o que eu quero dizer é tome cuidado, tome cuidado. Sim, já entendemos o seu recado. E isso vai para o canal e todo mundo vai ver que você apareceu para alertar o cuidado do ac dos acidentes aqui. Vai ser dado, nós vamos falar muito sobre isso. O João vai colocar no ar, vai vai para você descansar, não te preocupe. Que... Dezembro de 2022, Nicarágua. Enquanto registrava a imagem da paisagem de uma praça, um homem captou um ser aterrador. de aproximadamente 40 centímetros, correu para dentro de um prédio, dirigiu-se ao segundo andar e nunca mais foi encontrado. Eu não sei o que é, mas algo me diz que este ser não pertence a este mundo. Um grupo de caça fantasmas foram investigar uma casa abandonada no meio da floresta. Dentro dela, eles descobriram que o local parece ser palco de rituais diabólicos. Nossa, isso aqui dentro ainda. O oh, fogo apagou? E lá foram eles rumo ao porão, onde tudo acontece. Cara, não fica perguntando isso, cara. Meu Deus, Ai meu Deus, cara! O quê? Ele tá lá, cara! Sério? Olha lá, velho! Sério, sério, ele tá lá, cara! Ele entrou lá! Então eles tiveram uma surpresinha. Sim, eles bateram de frente com uma pessoa com vestes negras sacerdotais, certamente um dos membros da Seita da Cruz Invertida. Ele entrou lá, cara! Essa foi a última vez que ele foi visto. Ir sozinho a um local como este seria uma aventura sem volta. que você jamais deve acampar sozinho. Um homem estava acampado no meio de uma floresta. Enquanto se aquecia na fogueira, ele ouvia um gemido assustador. Sim, há uma criatura metade homem e metade lobo bem diante de seus olhos. sobre ele e o devorou sem anestesia. Imagine a dor que ele sentiu cada vez que o lobisomem arrancava pedaços de sua carne a mordidas.